No entanto, no século XIX, essa problemática consciência crítica, convertida numa problemática forma de conhecimento, isto é, o conhecimento científico, pretenderá dizer aquilo que a loucura é, ou seja, uma doença. Para dar apenas um exemplo, considere se a análise da paralisia geral que fornece um modelo para a concepção da loucura no século XIX da observação dos sintomas da sífilis nervosa, estabelecer se a que a culpa decorrente da falta moral, sexual, se exterioriza no corpo. O mal escondido na interioridade psicológica do culpado é visto materializado naturalmente ao nível do organismo objetivo, materialização que é, ao mesmo tempo, o castigo da falta. A concepção da exterioridade corporal do mal, portanto, Faculta a consciência médica a tranquilidade necessária para uma observação à distância, da qual decorrerá não uma acusação, mas um diagnóstico objetivo. Isto é, aqui se enumerar e descrever exaustivamente as manifestações exteriores, sintomas, para caracterizar as diferentes patologias que, em última análise, são o desregramento das funções cerebrais. Todavia, essa objetividade só tem sentido em termos de conhecimento por aquilo que ela manifesta do sujeito que sofre a doença, isto é, por seu valor psicológico, mental. Em suma, a redução da subjetividade à forma de um objeto exterior descarta a possibilidade da experiência do reconhecimento do observador no observado. E, também, elimina a possibilidade de que o diagnóstico encerre uma acusação moral da falta. Eliminar não seria um bom termo. A não ser que nos esqueçamos do processo histórico que deu origem ao aprisionamento da loucura na ideia instituída de doença mental, melhor seria dizer que o conhecimento objetivo da loucura oculta seu fundamento real. Porém, mais importante que tudo isso, através dessa passagem para a objetividade, isto é, ao se tornar um fenômeno interno que possui uma correspondência externa visível, a loucura converte o homem num objeto de conhecimento. Por meio da loucura, o homem torna-se para si mesmo uma verdade positiva, isto é, uma realidade passível de observação científica. Entre o homem, sujeito, e o homem, objeto, existe a mediação do homem louco, isto é, uma ciência do homem tornou-se possível graças à loucura. Como objeto de conhecimento, a loucura só é apreensível por aquele que detém uma consciência de não loucura, isto é, pelo sujeito do conhecimento. Trata-se de uma forma de consciência que é pressuposta como condição indispensável para o conhecimento objetivo da loucura. É o não louco que conhece o louco, pois é na qualidade de objeto que a loucura se põe para o sujeito que conhece. Estar louco e ser objeto são possibilidades que se encontram para o homem. Ao final do século XVIII. Trata-se de um encontro do qual nasceram a psiquiatria e inúmeros temas de uma ciência objetiva do homem como a psicologia, fez, da análise de experiências ditas patológicas resultaram a psicologia da personalidade, a da inteligência etc. Assim, pode-se dizer que a história da loucura não é a mera história de um tipo psicológico. Isto é, do louco. Mas a história é daquilo que tornou possível o próprio advento de uma psicologia. Porém, embora a verdade dessa psicologia esteja inscrita na história da loucura, é a psicologia que paradoxalmente pretende dizer a verdade da loucura. Ora, na gênese da loucura moderna, o final do século XVIII representa um momento decisivo para a criação de uma ilusão como essa. É o momento no qual se faz a poteose do personagem do médico. Isto é, o momento a partir do qual começa a se interpor entre o homem e a loucura a figura do especialista. E com essa figura é uma nova divisão que se abrirá no espaço social. Incorporando a separação instituída entre loucos e não loucos, trata-se da sinistra divisão entre aqueles que estão autorizados a saber, os especialistas e todos os demais homens, os não especialistas. A figura do especialista tem lugar no mundo contemporâneo em um quadro de especialização crescente, portanto, de fragmentação do conhecimento e do real, por onde são estabelecidas áreas de competência e de especificidade. Dado o processo de planificação e organização do trabalho nas sociedades contemporâneas, fragmentadas em burocracias empresariais, escolares, hospitalares etc. O especialista é aquele que é autorizado a proferir de determinado posto hierárquico um discurso impessoal. Neutro, pois fundado numa suposta racionalidade dos próprios fatos. O discurso proferido pelo especialista é discurso competente. Isto é, discurso instituído, socialmente permitido ou autorizado, que pode ser dito e aceito como verdadeiro apenas porque a sua determinação histórica foi esquecida. Como afirma Amy cultura e democracia, o discurso competente se instala e se conserva graças a uma regra que poderia ser assim resumida, não é qualquer um que pode dizer qualquer coisa a qualquer outro em qualquer ocasião e em qualquer lugar. Com esta regra, ele produz sua contraface, os incompetentes sociais. Isto é, a noção de competência marca a desigualdade entre os que detêm o saber e os demais homens. É na admissão da incompetência dos homens como sujeitos do pensamento e da ação que reside a eficácia do discurso do especialista. E, ao mesmo tempo, é crença na competência que alimenta o prestígio desse discurso, tornando a existência real da dominação de homens sobre outros homens invisível. Isto é... Tudo aquilo que os homens são não depende da sua iniciativa como sujeitos, isto é, como agentes capazes de agir, pensar e desejar num contexto perfurado por determinações sociais, mas de sua redução à condição de objetos de um discurso anônimo que, no mundo contemporâneo, é discurso neutro da ciência ou do conhecimento. O propósito da ciência Desde suas origens na ideologia racionalista da sociedade burguesa nascente, era o de livrar os homens do medo e da superstição, suprimir os mitos e a imaginação por meio do saber. Pretendia fazer dos homens senhores, como dizem Adorno e Orquimê. No entanto, a crescente racionalização do mundo levou o homem a perder a crença nos poderes mágicos, nos deuses, nos demônios. Aboliu o sentido do sagrado e o recurso ao encantamento divino, pois a natureza cientificizada é uma natureza dominada pela técnica produtivista e pela racionalidade científica despoetizadora. Com a crescente racionalização do mundo, o homem tornou-se senhor de uma natureza desencantada onde a loucura não encontra um lugar. Ou melhor, o lugar para ela reservado é o espaço da exclusão. Com efeito. Nas sociedades atuais o louco é um excluído que, salienta o psiquiatra F. Basaglia, nunca poderá se opor ao que o exclui, pois cada um de seus atos se encontra constantemente circunscrito e definido pela doença. Ou seja, em matéria de loucura, o homem contemporâneo passou a ser aquilo que o discurso competente do conhecimento diz que ele é, doente de índole histérica. Depressiva esquizofrênica etc., cuja linguagem é delírio, cuja visão é alucinada, cujo comportamento é obsceno, cujo mundo é irreal. Em suma, enquadrável nas espécies patológicas que originariamente foram produzidas pela própria psiquiatria em decorrência dos procedimentos classificatórios e critérios morais que nortearam a organização interna dos asilos. E, para explicar a doença mental. Suas causas e evolução, alguns darão ênfase às condições orgânicas, hereditárias ou não. Outros, aos conflitos afetivos ligados à história de vida do paciente, e ainda, mais recentemente, à patologia das relações interpessoais. E, a partir daí torna-se praticamente impossível dizer o que é loucura sem tropeçar em conceitos oriundos de teorias frequentemente rivais e que por si mesmas justificarão essa ou aquela medida no trato com os loucos. Isto é, dependendo do conceito que se tem de loucura, os loucos poderão ser recuperados ou não e os procedimentos aos quais eles serão submetidos poderão ser esses ou aqueles intervenções físico-químicas, eletrochoque, drogas cirurgia do cérebro etc. Ou psicoterapias, individuais, grupais, familiares etc. Hoje, a própria psiquiatria se encontra dividida. Há desde os que encaram a loucura como uma doença correlacionada a distúrbios bioquímicos até os que a negam totalmente como doença desde os que justificam o confinamento da loucura nos asilos até os que se engajam em práticas de luta pelos direitos dos loucos. No entanto, o caráter opressor da instituição psiquiátrica não advém apenas dos procedimentos práticos que emprega. Nem será anulado pela humanização desses procedimentos. Ele decorre, em primeiro lugar de a psiquiatria ter sido instituída em determinado momento histórico como saber sobre a loucura. Não é possível esquecer que a medicalização da loucura, sob a capa da competência do saber que norteia, encerra o caráter de avaliação da racionalidade cujo núcleo é moral. Avalia-se aptidão para o trabalho, para a convivência, para o casamento, em suma, para o exercício dos direitos à liberdade e à vida coletiva. E é nesse sentido que o discurso psiquiátrico chega a atingir os sãos, pois a própria cidadania acaba por se tornar assunto de competência médica. Não é por acaso que, mais recentemente, a psiquiatria, menos preocupada com as grandes anomalias, se tenha voltado para a saúde mental, ou melhor, para a prevenção dos desvios. Para falar mais claro, escreve a Serra, a psiquiatria como discurso político, não se trata mais de corrigir apenas, mas de formar, de educar, de construir, de prever um indivíduo saudável. Partindo de um modelo médico preventivo, a psiquiatria, e outras disciplinas, a pretexto de detectar as doenças antes que elas eclodam, como se houvesse doenças mentais tais como a tifo, tuberculose ou câncer. Preocupa-se agora em tomar os indivíduos desde o seu nascimento, ou, antes, a partir dos pais e do meio social, e acompanhá-los diretamente numa trajetória saudável. Socialização saudável, sexualidade saudável, ocupações e relacionamentos saudáveis constituem as novas preocupações de uma ciência da loucura que detecta embriões das perturbações mentais em quase todas as instâncias da sociedade, família escolas, fábricas, bancos, seleções esportivas etc. São preocupações que, através da difusão social do discurso psiquiátrico, acabam tornando-se uma preocupação coletiva de homens atemorizados e desejosos de escapar à incompetência e à anormalidade, isto é, a exclusão do bom mundo humano. Assim, a psiquiatrização ou psicopatologização das experiências representa a realização de um projeto que de outro modo já existia na era do internamento clássico, o projeto de dominação e intimidação social e política. Só que agora a violência com que se efetua não é imediatamente visível. Deve estar mais claro porque é no mundo contemporâneo que o silêncio da loucura é efetivamente decretado. Sem dúvida. Através do internamento clássico, as vozes perturbadoras da loucura, que no renascimento tiveram expressão, foram silenciadas. Porém, é bom lembrar que as celas, as coações, o instrumental de suplício serviram de suportes materiais para um combate, ainda que mudo, entre a razão e a desrazão. A expressão do furor animal batia-se visivelmente contra as grades impostas pelo bom senso dos homens. Mas, em pouco tempo, esse debate é desfeito. Mas, em pouco tempo, esse debate é desfeito. A loucura passa a ser falada segundo um código que é o do médico, delegado da razão, isto significa que a dimensão propriamente humana da experiência da loucura desapareceu. Em seu lugar surgiu um discurso anônimo através do qual se define quem está privado de racionalidade e o porquê. Isto é, as correntes que aprisionam a loucura já não são feitas de ferro, mas sobretudo de palavras. O discurso psiquiátrico como discurso do especialista sobre a loucura não é uma prática meramente médica. Justamente pelo fato de ser ação psiquiátrica, considerada a gênese da loucura que determinou um saber sobre a loucura, ela é uma intervenção política mediadora da sutil violência repressiva que caracteriza as sociedades contemporâneas. A razão pela qual a loucura sofre um processo de exclusão, processo este que já tem início na simples percepção do indivíduo como doente ou como desviante, lembrando, a noção de desvio pressupõe um dever ser contrariado pelo desvio, não é médica, mas política. No entanto, Afirmar a dimensão política da loucura, a loucura como uma questão política, não implica depreciar a sua dimensão psíquica. É justamente o contrário que é preciso pensar. Como diz Marcuse, pensador contemporâneo da chamada escola de Frankfurt, a fuga para a interioridade e a insistência numa esfera privada podem bem servir como baluarte contra uma sociedade que administra todas as dimensões da existência humana. Nesse sentido, se a loucura é uma experiência que selvagemente afirma a subjetividade, a imaginação, a fantasia, o louco é aquele que emerge da rede de relações de troca e dos valores de troca, retirar-se da realidade da sociedade burguesa e faz sua entrada em outra dimensão de existência. Isto é, deslocando o indivíduo para fora do domínio do princípio da eficácia e da obtenção do lucro para a esfera dos recursos íntimos do homem. A loucura pode ser considerada uma força poderosa na invalidação dos mais caros valores burgueses. Mas, para que se torne um valor político efetivo, essa evasão da realidade não pode ser definitiva. A subjetividade terá de lutar por sair de sua interioridade para o espaço da cultura, luta que faz parte da história íntima dos indivíduos, de seus sofrimentos e de seus prazeres. Para que a emergência de outra racionalidade e outra sensibilidade subversivas da racionalidade e sensibilidade dominante seja possível, para que a fantasia possa explodir no mundo sob a forma de imagens gratificantes e o delírio se valide como linguagem. É necessário restaurar a experiência trágica. A arte cuja verdade reside em seu poder de cindir o monopólio à realidade estabelecida, isto é, dos que a estabeleceram, para definir o que é real, Marcuse, permanece uma força dissidente sempre disposta a dar a palavra às vítimas. Van Gogh, Artaud. Nerval e muitos outros acusados de doença mental são testemunhas de que a resistência ao aprisionamento moral é uma experiência possível. Em suma, numa sociedade que tem horror ao diferente, que reprime a diversidade do real à uniformidade da ordem racional científica, que funciona pelo princípio da equivalência abstrata entre seres que não têm denominador comum, a loucura é uma ameaça sempre presente. O que a história da loucura nos revela, pondo em questão toda a cultura ocidental moderna, é que o louco é excluído porque insiste no direito à singularidade, portanto, à interioridade. E, com efeito, se a loucura é nesse mundo patologia ou anormalidade é porque a coexistência de seres diferenciados se tornou uma impossibilidade. Diante disso restam ainda muitas questões, entre elas. Poderá o psiquiatra, enquanto profissional médico, promover o reencontro da loucura com a cultura que a excluiu. Pode o saber médico encontrar alternativa para a sua prática, no sentido da libertação radical da loucura, fora dos limites circunscritos pela sociedade que o permitiu. De qualquer modo, ainda que um dia nossa interioridade venha a ser resgatada, gostaria de lembrar aqui mais algumas palavras de Marcuse. Nem mesmo o supremo advento da liberdade poderá redimir aqueles que morrem na dor.